Por ser inferior, o dólar, então você vai pagar a diferença de 0.10, com mais é, o IOF 538, e não tem spread. Olha a diferença, de 12% para 5.50, né? Então, para quem tem um cartão como esse, é um cartão poderoso. Como vocês sabem, é, nós temos hoje no mercado várias cooperativas. E antes de eu começar a falar do, do Prime, deixa eu falar para vocês uma coisa que eu fiz hoje. Hoje eu dei início ao cancelamento das minhas contas. E hoje eu acabei cancelando a primeira conta daquele ciclo que eu falei para vocês que eu iria encerrar. E eu encerrei hoje o Cressol, Mastercard Black, do Cres... eu fechei a conta do Cressol, cancelei o cartão do Cressol, cancelei hoje o Cicred, aqui de Sorocaba, cancelei o Cicred de Sorocaba, cancelei a conta do Cicred, cancelei o Cressol. São as duas cooperativas que eu comecei o ciclo de cancelamento. Né? E para cada uma que eu cancelar, eu vou falar com vocês os motivos e o porquê que eu fiz isso. Tá? É, e aí eu vou trazer os nortes dos benefícios e os não os benefícios E o, o quanto é legal e o quanto não é legal ter relacionamento com o Cressol e com o Cicred tá? Então eu vou nesse mundo que eu vivi durante anos com o Cressol, mais de dois anos E o Cicred com mais de dois anos também Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com o Cressol é de cooperativa local e o Sicredi regional, tá? Maravilha. Então eu vou trazendo essas informações para vocês aí também, que aí vocês ficam cientes, né? O que como se é bom, se não é, né? Então eu vou alimentando vocês aí também. Beleza? Vamos lá? Bom, o UniPrime, que é essa esse cartão que vocês estão vendo aqui, esse cartão aqui é um cartão da cooperativa Cisprime agora, né? E esse cartão ele é voltado à bandeira Mastercard Black, tá? E também a bandeira é, Mastercard na versão Platinum e Gold, tá? Eu não conheço ninguém, tá? Eu não conheço ninguém que tenha esse cartão Platinum e Gold. Eu não conheço ninguém, tá? Todos que eu conheço é nível Black e esse cartão tem um, um apelo diferente porque ele é o único cartão do Brasil que pontua é, 0,7 no débito então é a maior pontuação de um cartão de débito do Brasil 0,7 né o C6 Bank é 0,3 e 0,5 no crédito aqui é 0,7 no débito né então é uma pontuação que se você comparar alguns grandes bancos, o cartão Gold pontua 0.7. E o cartão de débito aqui pontua 0.7, E aí, quando você Mateuzinho falou que tem o Platinum lá. Eu não conheço não, Mateuzinho, sério, bonito não. É bonito o Mateus cartão? Esse eu não conheço o Platinum. Então, é... esse cartão no crédito ele pontua 2,2 é pontos no crédito e o débito ele pontua 0,7, né? A validade dos pontos desse cartão é 24 meses e você pode transferir os pontos desse cartão para Livelo e para o Tudo Azul. Então, o programa de fidelidade dele acaba sendo amplo porque pela Livelo você dispara para onde você quiser, né? Então, acaba sendo interessante, tá? O Matheus falou que é lindo. Que legal, Matheusão. Depois, se puder mandar um print pra mim aí pelo Edinho, eu quero ver. Eu não conheço esse cartão aí do Platinum. E, e aí, gente, esse cartão do CIS Prime, no caso, esse Black aí que vocês estão vendo, ele é muito bonito, né? Ele é um cartão muito bonito, ele tem benefícios, né? É um cartão brilhante, bonitão, ó né? Olha que bonito, muito bonito. Por sinal, ó. dá para vocês verem. Olha que bonito. Ele tem a tecnologia Contactless, o chip pequenininho, o Mastercard Black seu nome, bem clean, né? É um cartão bem clean, ó. Tá vendo? E a anuidade dele, pessoal, não é alta. A anuidade dele é, é, é baixa perante o que ele oferece, tá? A anuidade desse cartão é 12 parcelas. De 60 reais, ou seja, a anuidade máxima desse cartão é 720. 720 reais. Mas se você gastar 20% do limite, você isenta a anuidade. Então, por exemplo, se você tem um limite de 10 mil reais nesse cartão e gasta 2 mil reais, você não paga a anuidade do cartão, é zero, zero anuidade. Seu limite é 20 mil, e você gasta 4 mil, você não paga anuidade desse cartão também. Se o seu limite é 30 mil e você gasta é, é 6 mil, você não paga anuidade do cartão também. Então, é 20% tá? É 20% do limite do cartão e não do uso do cartão tá? Então, caso vocês queiram. É ter um cartão como esse o custo-benefício dele é baixo tá o custo-benefício dele é baixo tá é r$ 60 reais por mês 60 reais por mês eu vou dar um exemplo para vocês sabe quanto que tá a anuidade do américa express do bradesco 1.400 tarará. sabe quanto é a anuidade do c6 bank black 85 por mês sabe quanto é o nubank black 50 por mês Sabe quanto que é o Cicred Black? Dep aí depende da cooperativa. Chega até R$ 900 reais a anuidade. O Cicobi Black Merit, até 920, tá? É o NIC do Santander 1275, né? Então você observa que esse cartão aí é ele tem um apelo pela anuidade não ser muito alta e traz benefícios. Por quê? Além da pontuação, e velo tudo azul no débito 0.7. Ele tem acesso ilimitado. É isso que você ouviu mesmo. É acesso ilimitado. Acesso ilimitado à sala VIP do lounge aqui. O titular, os adicionais e três convidados por visita, ó. Titular, adicionais e três convidados por visita. Ele é o único cartão do Brasil que pontua 0.7 no débito tá? E aí, você tem lá, por exemplo, Livelo e Tudo Azul como seu programa parceiro, tá? É... Acessos gratuitos e limitados às salas VIPs do Lounge Key para portador e até três acompanhantes por vez. Ou seja, é por visita você pode levar três convidados. Legal, né? Então você não, não é um convidado, é três convidados por visita, tá? Então acaba sendo interessante esse cartão também. Tá? E o mais gostoso desse cartão, sabe o que, que é? É que no exterior, o spread dele é 0%. E o dólar praticado é o comercial. Isso quer dizer que, se você pegar, por exemplo, o cartão América Express do Bradesco, e levar o Amex do Bradesco, gasta lá, por exemplo, é, vamos fazer a conversão, você vai gastar... É, 5 mil ele vai converter ao dólar mais caro que é o dólar mais caro do Bradesco enquanto o dólar fecha 5,2 por exemplo no e-prime no, no o Bradesco fecha 5,6 então você vai ter uma diferença de 0,3 do Bradesco 0. Eu tô sendo bem, bem humilde 0,3 no Amex do Bradesco a mais pelo spread cobrado o IOF 538 e o spread, que seria a diferença entre o valor de compra e o de ágio, né? Então você teria aí mais ou menos o Bradesco para 6%, você vai pagar 12% de gastos com o Bradesco fora do Brasil. Nesse cartão, por ser inferior, o dólar, então você vai pagar a diferença de 0.10, com mais é, o IOF 538 e não tem spread. Olha a diferença de 12% para 5.50 né então para quem tem um cartão como esse é um cartão poderoso tá é um cartão poderoso então acaba sendo intenção muito legal a lá isenção de anuidade ao ativar seu cartão sis prime black mastercard nos dois primeiros meses ou seja durante um ano dois meses é grátis e a partir do terceiro mês se você gastar 20% do limite você isenta a anuidade do cartão tá é o que eu expliquei para vocês aí também do CIS prime Mastercard Black. Aí pessoal, ele tem todos os benefícios que o Black tem, né? Então tratado de cheirinho, inconveniência em viagem, perda de conexão aérea, atraso de bagagem, perda de bagagem, conexão aérea, é, é, é, é, cancelamento do voo, proteção de bagagem, é, Mastercard Travel Service. Mastercard Black, Sala VIP, né? Mastercard Airport, fornecido pelo Lounge Key, Price Cities, Service Airport, Concierge. É, inclusive, eu usei o concierge da Mastercard Black para cotar a Disney para mim, né? Muito top também, vou mostrar para vocês. Mastercard Travel, Rewards, isenção de rolha em restaurantes, então é, tem esse programa legal também. Pagamento de compras com cartão através do seguro, grande estendida, original compra protegida, é, roubo em caixas eletrônicos. Então, assim, é tantos benefícios que o cartão Black tem que você vai falar, meu Deus do céu, eu não sabia que tinha tudo isso. Né? Olha que legal, tá? Olha que interessante. Então, assim, é muita coisa legal. É, eu, Leandro, tenho esse cartão. É, das cooperativas, eu não vou é, cancelar ele. Eu já decidi, não cancelar esse cartão. É, vou cancelar Sicredi não vou cancelar esse, né? Vou cancelar o Unicred, o próximo, amanhã eu devo cancelar o Unicred. É, e depois eu faço um compilado para vocês falando por que que eu escolhi esse não Unicred, porque esse não Cicred, tá Mas eu quero trazer isso para vocês, por quê? porque eu sei que muitos de vocês ao mesmo tempo que tem interesse de falar comigo no whatsapp quer conversar comigo e tal eu também gostaria de, de deixar vocês bem servido né? o que eu quero de bom pra mim eu queria que você estivesse também né? e eu não ganho nada com isso isso aqui é totalmente gratuito eu não ganho nenhuma comissão nada vez nada vez nada, nada tá o que eu faço o que eu faço o que eu faço por mim como falei pra vocês o que Deus me dá eu trago, agradeço muito e replico isso aí de graça.